Tá gravando. Aí depois pra apagar, é a mesma coisa. Não, não apaga, deixa aí, pô. Ah. Ok pra parar de gravar. Viu? Entendeu? Olha o língua. Aqui é a casa de recuperação, valente de Davi, ó aqui vamos conhecer o senhor Renato que tá aqui ó tá oi, um, oi oi aqui eu sei mas aqui é o Rango olha lá o Rango ó o louco esse é o professor professor aqui estão as manicas dele ó como que é o nome que manica esse é o esse é o novo aluno esse é o nosso líder espiritual Aqui é os quatro dos alunos. Aqui Aqui está o Juraci dormindo. O nego sem vergonha. Olha aqui, nego sem vergonha. Olha aqui, olha aqui, vai logo, vai logo. Esse é o Adailton O Juraci de novo, olha bem pra cara do. Põe a cara do sem vergonha na tela. Cadê o Marcão? Esse aqui é o famoso Marcão. Ai, Ei, dá uma risadinha, dá uma risadinha. Mostra, mostra, mostra, a janelinha. Uma... Aê, rapaz! Vai sair na tela da Globo. Aqui é o nosso escritório. São todos, tá entende? É meu, o anã, comida, essa boca, cara. e o obreiro, não, calma aí, não vou sair agora. Não, sai da frente que eu quero gravar o obreiro. Aí. Você tá é passando pra lá e pra cá, você tá melhor sapato todo só limpar. Aí depois você é todo sumo. Vamos acordar os pessoal lá em cima. Aqui... É a nossa lavanderia cheia de roupa, ó. Ô, louco. Esse aqui é o nosso irmão Cleito. Vem, Cleito. Dá um tchau. Tchau, glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aqui não tem ninguém. Aqui é o nosso irmão Maurício. Dá um tchau, Maurício. Ô, glória. Esse aí é o irmão Marconi. também as mais próximas uma mulher Como é, Emerson? Então, um Emerson. Pastor, eu te invito... oh, obrigado, Deus